Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Fernanda. Olha que cachos lindos que a Fernanda tem. E hoje a gente vai fazer uma redução de volume. Deixar esses cachos mais soltinhos, promover uma nutrição profunda e reduzir o frizz e a porosidade desse cabelo dela. Hoje a gente vai usar o Expert para fazer esse procedimento a gente vai conseguir repor todas as gorduras do cabelo dela e também fazer é, uma selagem das cutículas, deixando esse cacho bem bonito e com volume mais reduzido. O primeiro passo é preparar esse cabelo para receber esse tratamento e tirar também aqui o excesso de produtos que acumulam no fio, porque geralmente cabelo cacheado, as meninas usam muito creme de pentear, ativador de cachos e isso acaba acumulando os petrolatos para bem silicones no fio. Então a gente precisa retirar esses excessos para poder receber bem o nosso produto. Ó pessoal, tô enxaguando o cabelo aqui, umedecendo o cabelo da Fê, na verdade, e tá saindo bastante creme. Ela costuma passar o ativador de cachos dela em casa, né, para poder definir os cachinhos. Eu vou usar para lavar o cabelo dela o shampoo Unique. Porque ele é um shampoo pré-tratamento, ele vai manter a hidratação do cabelo dela, porém ele vai me retirar todo esse excesso que tem de produtos anteriores. Petrolatos, parabenos, metais pesados. É, então é importante a gente fazer a higienização, o preparo com o shampoo NIC por ele ser um shampoo desmineralizante. Bom, aqui pessoal, é importante a gente deixar esse shampoo cerca de 3 minutinhos pelo menos para que ele consiga remover realmente todas as barreiras. Que esse fio tem tá para o nosso produto conseguir realmente penetrar. Então, depois que você fez a higienização, vai puxando o shampoo para o comprimento e pontas e deixa agir de três minutinhos. O cabelo da Fernanda já foi lavado, preparado e agora nós vamos retirar cerca de 70, 80% da umidade do fio para que a gente faça a nossa aplicação e tenha uma penetração 100%. Já dividiu o cabelo da Fernanda em quatro partes, orelha a orelha. Pinuco, e, e vou começar aqui pela parte da nuca, sempre respeitando um centímetro da raiz tá? do couro cabeludo, para que a gente não tenha agressão ao couro cabeludo da nossa modelo. O cabelo da Fernanda já ficou aqui uns 15 minutinhos no tempo de pausa e eu vou reaplicar um pouquinho desse produto nas partes que absorveram bem e realinhar esse fio para que a gente tenha um aproveitamento de 100% no nosso tempo de pausa. Bom, pessoal, vamos dar uma pausa para uma dica aqui bem interessante, que é justamente quando der uns 15, 20 minutinhos do tempo de pausa, a gente vir realinhando o cabelo para que a gente consiga ter um aproveitamento de 100% do efeito memória que o produto proporciona para gente. Por quê? O Expert, ele além de ter um blend de óleos, ele também tem a parte com menor concentração de ácido. O que esse ácido vai fazer? Ele vai permitir, aqui quando ele penetra no fio, ele vai permitir que a gente bagunce aqui as ligações de enxofre do fio, que é o que vai proporcionar a gente devolver aqui um novo formato para esse cabelo. Então imagina aqui que por dentro esse fio está sendo todo bagunçadinho e a gente consegue alinhar esse cabelo, dar um novo formato, uma nova memória, então a gente tem que aproveitar no tempo de pausa para ter esse cabelo cada vez mais alinhado. Então, assim, deu 15, 20 minutinhos o tempo de pausa, dá uma realinhadinha para que você consiga aproveitar 100% o que o produto oferece. Já enxaguei 100% o produto do cabelo da Fê. Importante que você faça enxágue muito bem feito para que não fique nada de resíduo de produto no cabelo, tá? Para que não interfira também nem na agressão do fio e nem no resultado final. Eu vou aplicar... O, o finalizador, para a gente proteger o cabelo da pena na hora de fazer a escova e a prancha. Aqui, quanto mais grossa a mecha que você pegar para pranchar, menos vai alisar e vai promover o alinhamento, a soltura dos cachos. Se você quer promover um alinhamento maior até um alisamento, você pega mechas mais finas e prancha mais quantidade de vezes, depositando mais pontos de calor. Aqui no caso dela, como eu não quero perder a naturalidade dela dos cachos, eu vou pranchar em mechas mais grossas e menos quantidade de vezes. Aqui no cabelo da Fê, como eu sei que já está pronta a minha prancha, quando esse cabelo já estiver com mais brilho, com aspecto de cabelo selado, eu já sei que é o suficiente só para eu promover o alinhamento dos cachos dela, a redução do volume, não deixar esse cabelo totalmente alisado. 80% do seu resultado final vai depender dessa, desse procedimento de prancha. Então, se você quer deixar o cabelo da sua cliente é, mais alisado, mais alinhado, você divide em mechas mais finas e também prancha em quantidades maiores, mais vezes. No caso aqui da Fê, eu vou somente soltar os cachos dela, promover uma redução de frizz, redução de volume. Então, eu vou dividir em mechas mais grossas e também pranchar menos vezes. Já aconteceu com você de uma cliente sua te pedir um alinhamento, uma redução de volume, e quando ela lava o cabelo, ela. Dica para você que o cabelo dela ficou muito mais liso do que deveria? E isso pode ter acontecido por conta da quantidade de vezes que você pranchou esse fio e também da grossura da mecha. Então, presta bastante atenção nesse detalhe que vai te ajudar muito a deixar o seu resultado mais parecido com o que a sua cliente te pediu. Cabelo do T já foi escovado, pranchado, o cabelinho dela tá e agora nós vamos lá fazer um enxaque, o enxágue desse cabelo que eu quero. Então, ela fique cacheada, né? Então, nós vamos finalizar o cabelo dela com os cachinhos. Então, vamos lá, lá. Já enxaguei, e desci o cabelo da Fernanda novamente. E agora eu vou finalizar com esses dois produtinhos aqui o cabelo dela. Amassar os cachinhos e fazer a secagem. Bom, pessoal, por que, que eu finalizei o cabelo, o cabelo da Fê com esses dois produtinhos aqui? Bom, vamos lá. O frizz Control, além dele ter... O óleo de macadâmia, que vai proporcionar aqui uma maior nutrição para essa finalização, ele também tem a proteção térmica e proteção solar. Diferente do Zogamol, que também tem proteção térmica, porém contém o Stylist W20, que vai também ajudar a gente proporcionar o efeito memória do cabelo cacheado. Então, é uma dupla imbatível na hora de finalizar os cachos. Ó, vocês podem notar que mesmo o cabelo dela úmido, ele já tá um cacho bem mais soltinho. Dá a impressão até que tá mais comprido o cabelo dela. Porque o cacho ele desceu, ele soltou bastante. e tá bem mais controlado. E bem, bem macio. Sim. Vocês podem ver que o cabelo da Fernanda tá bem úmido. Então, uma dica legal na hora de finalizar o cabelo cacheado. é Ele tá bem úmido pingando mesmo. Pra ficar com uma finalização mais bonita. Bom pessoal, finalizamos o cabelo da Fernanda. Olha só que lindos os cachinhos dela. Nós apenas reduzimos o volume dos cachos dela, soltamos um pouco os cachinhos. Esse cabelo está bem mais tratado, com a porosidade reduzida, com bastante movimento e não perdemos a naturalidade do cabelinho da fé Olha que lindo!